mais um vídeo conteúdo que possa te ajudar de algum motivo, de alguma forma. Essa que é a intenção do meu canal e a intenção do meu vídeo, dos meus conteúdos, beleza? Então, como solicitar uma análise de uma página que ao qual você foi restringido por algum motivo, né? Hoje o Facebook está com essa, OK? É, cara, vai complicar mais ainda, vai ficar mais difícil ainda para quem tá trabalhando com Facebook Ads, beleza? Então, essa aqui é a página, OK, a qual realmente está restringida, tá com problema. Beleza? Então, eu recebi aqui um e-mail Tá, tá aqui ó tá. essa página aqui, antes, ela já teve já um problema inclusive eu já consegui sanar esse problema certo e aqui tá me pedindo aqui ó para mim solicitar um outro análise tá então eu já cliquei aqui em iniciar porque okay? já recebi aqui ó tá o um mail que tá informando aqui ok eu que eu, eu, eu não posso né eu não posso é, criar nem vincular anúncios beleza eu não posso nem criar e nem vincular ó não é possível criar nem vincular anúncios tá então tá aqui ó restrições beleza então tá aqui formando aqui, já cliquei aqui no botão iniciar, beleza? Então você vai fazer o mesmo o mesmo processo, que caso que aconteça contigo, é né, com você que tá aqui no meu canal, ou com outras pessoas também que estão atuando aqui no mundo, né, no universo dos dos anúncios online com o Facebook, então você vai passar por muitos perrengues assim do tipo, tá? Em tempo real mesmo. Beleza? Então tem aqui, ó, você vai clicar iniciar iniciar, OK? Porque você vai receber esse e-mail, tá bom, no teu e-mail, Ok, só você verificar na caixa de entrada mesmo eu vou receber esse e-mail. Você vai clicar em iniciar. Você vai, ter acesso, você vai ter acesso aqui ó, essa página aqui, ó. Tá dessa essas partes aqui, ok? Já se, nessa opção, certo? Então, aqui ó, solicitar a revisão da página restrita, tá? Então, ele vai perguntar aqui por qual é porque por você está solicitando uma análise. Então, você vai colocar aqui ó, você vai marcar que eu não tenho certeza qual política foi violada, tá? Realmente, você não sabe, ok? Então, é. Você... Pode colocar aqui também um outro motivo. Você pode colocar aqui também. Acho que houve uso não autorizado na minha página. Então assim, Você não, você vai marcar, né, a opção que realmente que for adequada o que realmente o que aconteceu, o que você fez e etc. Ok? Eu vou marcar aqui. Ó, no meu caso vou marcar aqui, ó. Não tenho certeza qual foi política, né? Qual política foi violada? Então vou marcar essa opção aqui, ó. Marco. Vou clicar em enviar. Beleza? Bom, e feito esse, esse ponto aqui, ó. Temos aqui, ó. A análise foi solicitada, certo? Então, eu posso clicar aqui em continuar, ou continuar, ou eu posso clicar aqui em concluir, ou fechar aqui essa aba. Tá, vou clicar aqui ó, em, em concluir, tá? Aí, temos aqui, ó. Concluir. Aí, temos aqui, ó. Concluir. Beleza? Então, tá tudo certo aqui, ok? Já foi feita, é, já, foi, já foi solicitada a análise. Tá, fala aqui, ó. Agradecemos por ter enviado sua conta para análise estamos sempre atentos à segurança da nossa comunidade enquanto analisamos suas informações e sua empresa não poderá anunciar ainda tá vendo não pode anunciar tá vendo? olha só ainda tá ou seja todos os anúncios que você tiver vinculado aqui tá ou também vinculado à conta de anúncio tá é vai ficar impedido tá você não pode é, não vai ter como tá enquanto eles não te dar o retorno tá é de que a tua página violou a política ou não? Tá, então tem que aguardar. Aqui vai variar de uns 5 a 7 dias, tá bom? No máximo 10 dias, tá? Até 10 dias você consegue ali tá recebendo um retorno do Facebook. Beleza, e falar aqui uns 15 dias porque realmente restrições. Cara, é muito foda. Restrições é demora basicamente assim, no total, tá? Até uns 15 dias ali, ok. Ele demora tanto para um, um, um bloqueio, né? Para liberar a tua conta até também para uma uma análise né então é bem bem feita ali né junto com a equipe técnica até porque que vai estar tá olhando ok essa análise não é não é o, os, os atendentes não é os atendentes do Facebook ok eles vão receber ok esse análise aqui solicitado por mim ok e eles vão enviar direto para a equipe técnica do Facebook certo e após isso vamos aguardar é aguardar tá? não tem prazo não tá já tem contas minhas que tá, tipo, já tá com 10 dias, por exemplo. Tá? 10 dias e ainda não obtive retorno. Tá? Então, cara, em tempo real mesmo, tá bom? Em campo de batalha, que é o qual eu vi hoje, eu aplico, eu, eu aplico e eu compartilho aqui no canal com você. Beleza? Então, vou clicar aqui agora em fechar. Certo? Então, já foi feita, tá vendo aqui, ó? O botão aqui, ó? Tá vendo, ó? Que a análise já foi solicitado, tá bom? Então, aqui, ó, você já pode reparar aqui, ok? Que temos aqui, é... Essas opções, ó, tá vendo? Ó? A análise foi solicitada em 14 de janeiro, tá vendo? Ó? De, de, 2023, de 2023, tá bom? Então, é, vamos aguardar, beleza? eles dá um retorno pra gente, ok? A gente pode ir aqui, ó, clicar pra gente verificar também a qualidade da página. Você vai clicar aqui, ó, e para a qualidade da página, você vai clicar, beleza? Olha só, mais aqui, não, mais aqui, ó, mais aqui, ó, mais aqui, ele não vai conseguir me mostrar, tá? Está informando que tá indisponível no momento, tá? Ó, nesse ponto aqui vai aparecer para mim aqui, ó. Esse conteúdo não está disponível no momento, tá? Então, é porque tá muito, tá, muito complicado, né? Para prestar mostrar é, é, essa página, ok? Aqui mesmo para o link que eles é, me, é, me, que eles me direcionou, tá? Então, mas eu consigo ver aqui, ok, é, por aqui também, por essa opção aqui. Tem algumas opções que eu consigo ver aqui, tá, ó. Em configurações, por exemplo, ó, então eu posso estar tá vendo aqui na página aqui, tá. Eu posso estar posso tá vendo aqui na página, ok, eu posso vir aqui na selecionar a opção de página, certo. E aqui eu posso estar tá buscando aqui, procurando aqui, ó, informação aqui, ó, qualidade da página. vou clicar, ok. Então, ó, tá falando aqui que a minha página, ela não tem nenhum problema, tá. Tá me informando que não tem nenhum problema. Vamos, vamos traduzir aqui para o português, tá. A gente conseguir identificar aqui esses nomes aqui mais com clareza. Sempre bom tá com a qualidade da página excelente, tá? Muitas das situações é, é parece que boa, tá ótimo, enfim, ok. Mas sempre é bom é manter uma qualidade da página ela 100%, né? Excelente, beleza. Então temos aqui essa opção aqui, ó. Que você pode estar tá clicando também para a gente tá verificando também, ó. Olha só, Vou clicar aqui no botão aqui de traduzir para português, tá? Aqui no formato aqui, tá? Que aqui minha, aqui minha página tá ela violou. É, alguma política né é, do Facebook tá vendo aqui ó certo então realmente eu vou aguardar Ok tá em movimento tá informando aqui realmente tá então a, a gente consegue ver eh, esses padrões Ok através tá, da qualidade da página então vamos aguardar para a gente poder eh, saber se realmente vou eu vou conseguir retornar né com a página ou não tá então qual, quais que são as possibilidades as possíveis as possíveis probabilidades de retornar com essa página cara é é pouca Depende muito, tá? porque que foi feito aqui. Então, se você não fez nada, como em meu caso, eu não, eu não fiz nada, ok? E você pediu uma análise, eles ele verificaram porque você está mexendo com o algoritmo, tá? Você está mexendo né, com pessoas, você está mexendo com, com algoritmos, tá bom? Que eles erram também, da mesma forma que o ser humano, uma pessoa mesmo erra, o algoritmo também erra e falha muito. Isso, isso acontece mais em bloqueios, restrições de conta e também restrições de página. Beleza, então que é só para te mostrar para vocês algumas coisas aqui que realmente que pode estar tá, te ajudar que pode que pode te ajudar de alguma forma, beleza? Se você já curtiu e se você já curtiu esse conteúdo, se você já gostou demais, tá? Eu já teve até aqui nesse finalzinho aqui, cara, deixa aqui embaixo seu comentário aqui, o seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Deixa aquele like, cara, e compartilha esse conteúdo, esse vídeo para a gente poder mostrar esse vídeo aqui para mais pessoas, beleza? Então, um vídeo bem intuitivo, bem mais bem rápido, ok? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar tirando todas as dúvidas aqui, com toda a certeza, aqui, com toda a honra, com o maior carinho do mundo, para te ajudar, beleza, galera? Então, um forte abraço e fique com Deus e até o um próximo conteúdo.